Oi, seus lindos... Hello, it's me... I was wondering... Hello from the other... Aí quebra assim o ouvido da pessoa... E ninguém sabe porquê, foi por... Aí se sua mãe perguntar porque seu ouvido tá sangrando, você fala... Eu ouvi o Gamox cantar... Gente, deixa eu contar uma história, foi mó estranho... Eu tava... Ontem... Andando na rua, né... Aí... Eu, tipo, tinha uma, uma mulher estranha na frente do banco. E eu fiquei, tipo... Meu Deus. aí que eu tenho que E aí eu fiquei, tipo... Meu Deus, essa mina é muito estranha. E a mina tava lá, tipo, de costas. Parada, olhando no banco. E eu fiquei, tipo... Ok, né moça, você... Eu já falei que você é estranha. Então, eu vou aqui no banco e já volto. Aí eu fui no banco. Aí eu tô lá assim. Yeeey, yeah, vamos pro banco. Uh! E nisso, o que, que a mulher tá fazendo? A mulher tá lá assim, ó. Aí, beleza. E aí, eu saio do banco. Eee! Saí do banco. Aí eu olho assim. Que estranha essa moça. Só que atrás do banco tem um estacionamento. Aí, tipo, atrás do banco. Aí eu tô lá assim. Aí quando a... Aí quando eu olho pra trás, a mulher, ela tá andando rápido. Imagina uma pessoa andando rápido, que já é ridículo. Aí, imagina, a pessoa já tá andando rápida. E ela sai... eu não, Gente, eu não tô mentindo. Ela sai assim, ó. Zets! Ele quer me atacar com os mamilos. Segura a RT pra correr. <risos> Oi moço, como você está? Você está bem? Você tá olhando a vista? Bonita, né? Tão legal. Por que você não... Ai meu Deus, para de me puxar, moço! Moço, eu vou cair, moço! Olha, tem uma gata te mandando lá embaixo. Pega ela! Você gosta dessa parede? Beije ela! U. U. U. U. U. U. U. U. U. U. U. U. U. U. Imagina você tá mais em cima do prédio, aí você tá aqui, meus sensores de crush estão ativos. Aí você olha lá pra baixo, aí você fala, eu estou sentindo o crush. Aí ativa o sensor né, aí ó lá, ativou o crush, aí o que que você faz, você pula e cai nele, e cai bem em cima dele assim ó, aí viu, funcionou. Uh! Slow motion. Uh! Ah, ah, ah, ah. Gente, o que, que foi aquilo voando? <risos> Os corpos saíram. Olha! Olha eu voando junto! Eu vou pegar Não deu muito certo! Era minha garra E. Pega crush! Pesquisar uns pornô aqui! Ninguém pode me olhar! Pronto! Você sabe? Vocês sabem por que a professora comprou um óculos vermelho? Sim! Pra ver melhor! Hahaha. <risos> e por que, que ela comprou um óculos marrom, gente? Não. E por que que ela comprou um óculos verde? Sim. Pra ver de perto. <risos> e por que que ela comprou óculos marrom? Pra ver marrom menos. Ah, besteira da Ever. Olha só gente, estou sentindo uma crush. Vem anime. Eu acho que ela é morreu. Piper, isso é 3-4. Temos contato com o Over. 3-4, Engage! Say again, engage! Gente, eu sumi! Uh, sou invisível! está nos matando. Precisamos ASAP. Eu sumi, ah! gente. Oh, favor, me Aí eu apareci de novo. <risos> eu sumi. Nossa, gente. O jogo travou. Game. Oi. Ah. Olá. Bom, gente, tá essa. É. Espero que vocês tenha gostado. Então, pessoal... Falou.